acompanho e vivo o Viva Maria desde seu nascedouro, então é, é para mim assim é um prazer estar participando da construção dessas celebrações dos 40 anos do Viva Maria. Primeiro porque como interiorana, não né, Eu sou do interior da Bahia. Então é a época em Livramento que é a minha cidade. Só foi ter televisão quando eu já tinha 11 anos de idade. Então, eu tenho até hoje um fascínio muito grande pelo rádio. Né? E eu ouço rádio, então eu saio para fazer caminhada, eu não ouço Spotify, não sei o que lá, não faço playlist, nada. Eu ligo o rádio, sabe? Tenho meu somzinho, boto meu fone aqui e vou ouvir minha musiquinha pelo rádio. Eu gosto de rádio. E é um, um instrumental de comunicação, muito forte ainda pelo país afora. E aí você ter, não por acaso, é uma rádio de um sistema público de comunicação que aí tem essa função da prestação de um serviço de utilidade pública da mais alta relevância. Então, ninguém desconhece o papel que cumpre o Viva Maria, o papel da Mara como comunicadora à frente do Viva Maria ao longo desses anos, é, por exemplo, aqui em Brasília, Luiz Cláudio, não era nem de seu tempo, mas a criação da delegacia especializada de atendimento à mulher aqui passou em muito pelo canal de cobrança que era cumprido pelo Viva Maria.